Vamos então a análise do contato. Aqui eu osso E a NE. Oi. Oi. Alguém responde. Repetindo. Oi. Oi. Estou aqui. Oi. Sou eu. Sim. Pedro, é uma voz meio robotizada? Sim. Pedro, mas é normal na TCI. Sim. E, minha irmã. Magícia. Patrícia. Magícia. Este é o Pedro que está dizendo. Magícia. Bem, Patrícia se identificou em outros áudios como sendo de nacionalidade portuguesa. Vamos ouvir este outro trecho. Olá. Olá, essa é a voz da Patrícia. Olá, voz com sotaque é portuguesado. Olá, esta é a minha voz. Eu digo, olá. Olá, meus amigos do Ali, essa é a minha voz também. Tentando contato, eu digo tentando contato. Aine. A voz da Patrícia com o sotaque é Ela chama a Inê contato. Aine. Ela diz a Inê contato. Eu acho que esta é a voz do Pedro Contato, ele diz Eu ouço Ianê Alô É a voz do Pedro Ele diz, contato Ianê Alô. Alô. Alô. Aqui eu entendo, sou seu fã, sou ET.